Morre o rapper e compositor norte-americano Takeoff, aparentemente houve um tiroteio em Houston envolvendo ele e Quavo, segundo amigos próximos. Takeoff não sobreviveu ao ataque. Ele fazia parte do trio de hip-hop e trap, migos. O canal Palanca Web endereça sentimentos de pesar à família, amigos e apreciadores da boa música que ele fazia.